Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e hoje eu vim trazer pra você uma maquiagem bem rapidinha pra você ficar com a cara do verão sem pegar sol. O verão está bombando e muita gente anda desfilando por aí com a aquele bronzeado lindo de morrer, não é verdade? Mas nem todo mundo ou gosta ou pode ter esse bronzeado. Algumas pessoas nem ficam, que é o meu caso. Acaba ficando muito rosada e construir um bronzeado dá muito trabalho. E pra quem quer desfilar por aí um bronzeado sem ter que perder tempo com pegar sol, vou te mostrar que a maquiagem pode te ajudar nisso. Quer ver? O que que você acha da gente fazer uma maquiagem que vai parecer que você está bronzeada? Bronzeada, mas na verdade você não está bronzeada hein? então agora vamos lá vamos dar uma olhadinha no tutorial que eu gravei pra você para deixar a make assim olha com uma cara de bronzeada sem ter ido à praia mas antes de te convidar para assistir como que eu fiz essa maquiagem aproveita agora e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ativa o sininho para você ficar sabendo dos vídeos novos que estão sempre chegando por aqui toda semana e curte esse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo. Então agora sim, bora lá que eu vou te mostrar como é que você faz essa, essa maquiagem aqui, ó. Bem a carinha do verão, bem leve. Se você gosta de ficar assim com uma maquiagem mais marcante, é só pesar na mão, tá? Vamos preparar a pele começando com a limpeza. Uso esse lenço para tirar toda a sujeira e agora vou usar esse serum para preparar a pele. Deixar ela toda hidratada. Deixar ela bem emoliente para receber a base. Escolhi essa base da NYX, que é uma base em contagotas, ela é bem líquida, mas a cobertura é ótima. Eu posso construir a cobertura que eu quiser. Então aí eu fiz opção para uma camada bem leve, utilizei a esponjinha para dar um aspecto bem natural. E só fui dando batidinhas e cobrindo levemente as imperfeições da pele, na parte dos olhos também, testa, só para dar aquele ar de neutralidade. Bom, utilizei um corretivo nas áreas específicas, né, nas áreas dos olhos e caprichei embaixo e sobre a sobrancelha porque elas estavam feitas recentemente, então... Era hora de dar um destaque em sobrancelhas. E com essa esponjinha pequenininha, que eu já mostrei minhas, ela é ótima para cobrir tudo e deixar tudo bem natural. Há quem não goste, mas pele selada pra mim é tudo. Então, olha, eu estou utilizando esse pó solto e fiz uma camada assim, olha, bem levinha. Agora esse sim é o nosso produto que é o grande achado, é um bronzer e esse é da Ruby Kisses que eu vou estar tá utilizando em boa parte do meu rosto. Começo utilizando ele como uma sombra e olha, eu tenho a pálpebra caidinha, é melhor fazer com o olho aberto. E aí eu aplico também nas bochechas e em áreas aonde se eu tivesse tomado sol, aonde ficaria vermelhinho, aonde eu ficaria mais queimada. Então eu estou aplicando no topo do meu nariz, na testa, são áreas que ficam realmente queimadinhas se eu pegasse sol. E no queixo, então essas são as áreas que mais ficam vermelhinhas em mim. A gente também vai deixar essa make glamurosa, claro, e vamos abusar do iluminador. Esse aí é em bastão e ele é um pouco cremoso. E aí eu faço a aplicação porque eu já tô com malícia com ele. Preste atenção no que eu vou fazer. Utilizo em três áreas. Topo do nariz, abaixo da sobrancelha e na área do topo da, da bochecha. E aí eu venho com esse iluminador que ele é dourado. E esse dourado vai em cima do... O iluminador em pasta, ou seja, eu potencializei a aplicação desse iluminador para harmonizar com o rosto como um todo, porque afinal eu usei um bronzer também. Então a ideia é deixar assim tudo bem, bem é, mais dourado, né? O olhar merece um destaque, porque a gente não vai fazer muita coisa, mas a máscara de cílios, ela deixa o olhar bem mais marcante. Então eu estou utilizando ela em duas camadinhas na parte de cima e uma camadinha na parte de baixo. E por último, vou usar esse gloss que ele é a cara do verão. E, além disso, ele tem uns brilhos futacor que super combina com essa make, que tem aí os seus tons de cobre, seu tom dourado e dá uma iluminada nos lábios. O que, que vocês acharam? E aí, já tá pronta pra sair por aí totalmente bronzeada? Olha, muita gente vai achar que você andou pegando um solzinho, pegou uma praia, uma piscina que você andou de relax. Então é isso, você nada mais utilizou do que recursos da maquiagem que tá aí, ó. E existe pra quê? Pra ajudar a gente a ficar mais linda a cada dia. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e ativar o sininho pra saber quando tiver vídeos novos, ok? Olha.